B, não, não, tô o B com C4. Ninguém, ninguém vai matar o protot. É, que B o Busca, busca. Ele deve estar nessa casinha aqui. Ninguém entrou aqui, ó. Eu entrei, uhum. mas aqui, piqui, piqui. Eu então, matei o cara é em cima. C4 C4! Salve Pedro Correia. Salve Kelvin. Aí sai, sai. na Agora Deus. Eu não faço isso, não faço. Deixou a de cara. Ah, bom. Flash, fire Vai embora, vai embora, vai embora, não para não. Não tô contigo. Tô marcando o esgoto. Flor é? Smoking grenade. Ai morri. Flash bomb. Pode, ir, pode protar. Ir, Olha ir. Tá. o cara no bomba aqui, cara. Ai, vocês são fogo. Não, você gosta de emoção, você falou? Ó, oh, esgoto, esgoto, esgoto. Pra você é mira-esgoto. Não dá. Tira a cara então daí, que eu tô recuado do cano. Um base não, e esgoto. o cara do cano para você não morrer pro cara do cano. De base. O outro tá aqui na água. Pode, CCT, oito, tá, tá um B, um B, um B, um voltou, aí, voltou. voltou, mira, cês? Passa pulando aqui o B pra tirar a mira, se tiver o que virar, não. Vai Marreto, vai Marreto, faz o flash e faça a granada Marreto, vai Marreto, combo, combo. Como é que não matou esse cara, mano? Fiquei lá eu baguei ele. Vem casa, vem casa. Tem outro casa. Vai lá, vai Tá com o Delimontovski. Eita, bugou, bugou. Pô, não, jamais vai fazer isso com nós. Vamos, tem pancante, vamos jogar, vamos jogar, vamos jogar. <risos> Ufa! <risos> Pô, meia hora ele falando com o boot. Vê se o cara não tá indo bom de bomba. novo. Olha a bomba, olha a bomba. Tá, quando eu tô. Tem ninguém? Olha, Vou plantar. Tá, esgoto vindo. Porta, porta! Ah. E cadê o porta? É, ah, a hora do é. que? Ajuda, meu Deus! Pronto, oh. parceiro. Tô olhando a porta. porta é, tô tá tentando esmorar, bicho. Não vai é pancando, Pancada, dá é pancada, bora, bora, bora, bora. pancada, pancada bora, bora, bora. sem parar. É Ei, sai, sai. Não, não. Aí também não vai ficar fazendo toda hora de zoeira, né? É. Bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora. Tô aqui, toma um pancante aqui já. Eita, lua! Eita! Tem uma paneta ou não? <risos> é, chegando no céu. Pega C4 quem tá atrás aí. Então. Fire no hall. Tá você hole. tá aqui. Okay. Smoking grenade. Não esquenta não, pô, tô vendo tudo. Smoking grenade. Tá, tá com lente. Na área. Tô com lentecinha sim, tá bom. Granada! É boneca, tá, boneco tá base. Céu, céu, céu, base. e base. Flash bomb. Céu e base. Pegou base. qual? Pegou base. Então tem céu. Pode ir base, pode ser base. Boa. 5B, 5B cut. Salve Sandrão! Dá a pedra A peda. Eu tô rushando. Não posso parar, sou do ruxante. É. Ninguém meio, mano. Vai bem, vai bem, vai bem. Tu bota, bota, tubu. bota, bota. Mais o porta, mais o porta, Marreta. Você senta na porta. Vai que o outro está a Tô miado, vem pro oh, Olha a rua aí, Smoking garagem. Garagem é costa Base, último base. Não. O medo quer me parar. Não. Mano, vê ninguém meio. Eu falei, eu vou fazer um rush meio aí pro B. Hein. Ih, a é C4 bugado a base. Ninguém meio de novo. Perdido aqui, velho. Peguei, peguei. peguei já, B. Pode entrar. Tem vindo, costa na sua base, costa na sua base, costa na sua base. É, problema de que você tá nas costas. Vai, vai, entra. Lá. Já tô xadrez. Banguei, pô, amigo. O cara tá bravo aí. E daí? Eu tô deixando eles andar. esse mapa é o cache é o cache É o Cash Fossil Kid. Vamos ajudar, tô comendo parede. <risos> O cara tá no meio, deu tiro de sniper, errou. E eu tô dando pré-fire, tô comendo parede. Tô aqui, tô aqui. Meu Deus do céu, Berg. Base, base, base. Eita tá bexiga. <risos> 13 barra 0. Meio garagem aí, mano. não, cara, nem aí, não, cara. Pô, mano, é. cara, tô, eu tô falando que é tu. Tô... Oi, vai tá ficar com a mulher. hole, flash bomb, smoking bomb, C4, mei. bomb, bomb, on the ground. Here. Bombs on the comigo aqui no meio. Tá é. Acertou. Bombs. cara pegou o cara de lado, c4 na mão não matou o cara. Fire in the hole. Flash! Pegando o corredor B. É B. Basis. A base lá naquele manjado lá, só lá mesmo. Oi, global <missos> oh, é tem bar de Tá lá, boa. Tá plantando aberto. É, tá bom. Pega o jogo. jogo Não, pô. Vou pegar o meio pisite leva a C4 Fire in the hole. Ninguém meio, mano. perdido é aqui, velho. Fire in the hole. Eita. Hey, Sou meio pra plantar B. Bomba na área B. Ah, não vai atar de kill, cara. Fumata. Tá dois pro B. Tá. É Tem céu. Vai, planta, planta. Double kill. Bomba na área A. Onde passou? Não sei. Tá tranquilo? Se isso? Que aqui tá tranquilo? Pode salvar salvar, pode fazer fazer Que se Que você quiser isso? nem isso? Que isso? Que um cara muito miado, Smoking né? Smoking grenade! Flash! Flash bomb! Ai ah, é 58, subiu, subiu, subiu e rola! Tomei! É de boa, feio! meado pegou o miado também! Não vi. Ah. Hum! Agora tanto fechado. A, a, a, a, a a, Smoke and grenade. Mata ah, tá aí, família. Puxa a arma aí, que tá acontecendo. A, a, a. Só capa. Não doar já, mano. Tem um céu e um base aí. Ah não vai, pô. Dois aí. Do C4, cara. Quatro tá bomba. Trash né? Pam. 73 no meado. Fire tá. no Ela tá costa, velho. Pô, pegou dois meados, é o o maluco é brabo. 25 barra 5, meu parceiro. Você tá maruco, velho. 25 barra 5. É pra upar, hein.